Louca. Você calou minha boca, Breno se apavora. Como que um se calou ela? Eu tô tá até agora. Ah, tudo bem, eu nunca leio sua boca, pode ir pra. Mas eu te deixei nervoso e ainda te fiz travar. <SILENCIO> ah, é da... <SILENCIO> da frente. Piramina, mas ah. tá. na sua frente, calma, você perde a esperança. Você fez travar, mas você não disse que era o lança. Hoje a Levinsky toma no cu. Eu não fora o bico verde, mas ah. bato no bico azul. Ah. É isso, só que, você sabe que agora... <SILENCIO>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 porque você sabe como é que é meu mano, vários mano foram o trem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 Yeah, yeah, você não é chaves?